A criatura humanoide aterradora semelhante a um chupacabra, ataca jovens em floresta. Casal norte-americano registra fantasma de camisola em sua casa, estátua se move sozinha em museu. Caçadores conseguem imagens inéditas do momento em que tiveram cara a cara com o um pé grande. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No nosso primeiro vídeo, vemos o momento exato em que uma estátua se move sozinha. O que jamais deveria acontecer, pois são estátuas e estátuas não se movem. Mas essa piscou o olho em direção à câmera. Como explicar uma situação dessas? De fato espíritos malignos possuem poder para se apossar de objetos como até os bonecos de seus filhos. Uma das causas desse tipo de manifestação seria nada mais do que espíritos malignos querendo assustar e fazer pessoas enlouquecerem ou serem tratadas como loucos ao relatar tais eventos. Neste caso, o conselho dado é sempre benzer e consagrar cada item que chega em sua casa. Um grupo de caçadores de pé grandes se aventuraram em uma floresta no interior do Himalaia em busca de imagens do grande humanoide. Eles só não imaginavam que naquele dia a criatura estava de bom humor e decidiu se apresentar fisicamente diante deles. E lá foram eles floresta dentro em busca da criatura. E não demorou muito para que ela se revelasse. Como? Um... Enorme criatura peluda com dentes enormes e pontiagudos, garras enormes e outra coisa também enorme que não podemos mostrar para não infringir as diretrizes do YouTube. Não, não, não, não, não, não. Esse tipo de arcada dentária é típica de carnívoros. Os jovens tiveram que agir com muita cautela para não irritar a fera e evitar que algo terrível lhes acontecesse. É. É. Algo que jamais você deve fazer é explorar hospitais abandonados tão pouco durante a madrugada, pois esses lugares em que muitas pessoas ascenderam ao plano espiritual é carregado de energias negativas e almas aprisionadas. No caso a seguir um jovem decidiu explorar um hospital na calada da noite, mas ele irá se arrepender amargamente. Parece que ele está em má companhia ali dentro. Uma mulher macabra com a cara branca e pálida se revelou bem diante de seus olhos. Certamente é aquilo que chamamos de espírito materializado. O vídeo a seguir registra aquele momento em que as pessoas preferem nem saber o que estavam vendo. Aqui temos mais um caso de exploração noturna que terminou em síndrome do pânico. Um jovem adentrou em um terreno abandonado para explorar uma casa e já do lado de fora deu de frente com isso. Um vulto negro fantasmagórico se erguendo dentro de uma banheira ou algo do tipo. De longe parecia um animal, talvez um cão, mas quando ele se levantou, seu tamanho e sua forma humana cabeluda foi revelada. Um invasor não pensou duas vezes e correu para bem longe e nunca mais retornou ao local. Desconfiados de que existia um fantasma em casa, Joey e Remy Hardwick de Chapel, em Minnesota, nos Estados Unidos, instalaram uma câmera de segurança. Após conferir as filmagens, eles descobriram uma história trágica no passado do local e agora suspeitam de que isso possa ter ligação com os atuais eventos. Praticamente o um enredo da franquia Atividade Paranormal, a trama do casal começou há dois anos quando eles se mudaram para a residência mesmo com os vários alertas de que o lugar era assombrado por entidades demoníacas. Os avisos foram ignorados e conforme os relatos ao tabloide Mowell, eles viviam muito bem na casa até decidirem checar os registros das câmeras há duas semanas. A princípio o equipamento foi instalado para monitorar os bichinhos de estimação da família, mas a captação de imagens mostrou uma figura um tanto quanto aterrorizante andando de camisola pelos corredores. registrado por exploradores indonésios em uma viagem à África. se dirigiram a uma mata onde há é uma antiga construção egípcia, onde os corpos eram sepultados e onde supostamente haveria uma passagem para o submundo após relatos de que uma seita estava tentando abrir a passagem para libertar os espíritos malignos para que eles possam vagar sobre a terra. E lá foram eles mata-dentro, mas antes de chegarem ao local desejado, algo foi detectado entre os arbustos. Há uma presença muito forte no ambiente. Isso é um mau sinal. que eles chegaram tarde demais. Nas imagens, vemos uma múmia tenebrosa vagando pela mata. Note que ela possui espinhos nas costas que lembra muito um chupacabra. Neste momento, ela se alimenta da oferenda com elementos antidemônio. Após perceber que foi vista, fugiu e nunca mais foi encontrada.